Oi gente, é, esse vídeo aqui vai ser um box sobre o produto, tá? Para mostrar que realmente chega Esse aqui é o produto original Vai chegar assim, ó, bem discreto Não quer dizer que vai chegar na mesma embalagem, tá? Pode ser que eles alterem a embalagem, mas vai chegar bem discreto Não sei se tá... aí ó Esse foca Vem só com o seu nome, né? É lógico o seu nome, com o um endereço e e é bem discreto. Não mostra o que, que tem dentro. Então qualquer pessoa pode receber. Se você não puder receber no dia, se você não tiver em casa, qualquer pessoa pode receber porque ele é bem discreto. Vem com a nota fiscal atrás. Vou abrir e vou mostrar para vocês como que ele é por dentro. Vou aqui. Ó. original ele tem que ter nota fiscal tá então, vem com a nota Esse aqui é uma declaração dos correios declara não ser pessoa física ou jurídica tá uma declaraçãozinha que vem quando é despachado nos correios você tem que declarar, Deixa eu abrir aqui, vou te mostrar é. Olha só, olha uma caixa bem pequeninha, tá? e eu vou mostrar o produto, olha só, desfoca, tá? então, esse é o produto original, vocês veem que chega mesmo foi pouco tempo para chegar não demorou muita coisa não rapidinho então é isso esse foi o vídeo de hoje só para mostrar que o produto chega mesmo e que é bem discreto tá então você não precisa se preocupar ficar preocupado para saber se alguém vai vai ver de repente você tem vergonha e aí o produto chega bem discreto e é isso. Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, você curte e compartilha. E deixa o um comentário do que você achou. Beleza? Olha só. Esse é o produto original, tá? O link vai ficar na descrição. Primeiro link da descrição, produto original, tá? Até nós.